Ai ai, bom, muitas pessoas acham que a versão delas do mundo é a versão adequada, e que a versão que traz visões e padrões não é a visão justa e consistente e padronizada. Muitas pessoas acham que a versão delas é inexistente e também vivem através da versão do outro, de direta ou indireta a questão mais natural vista e naturalmente desenvolvida pelo ser, a versão opinativa aonde a ideologia e a identidade da pessoa consiste em elementos concretos e a tentativa de tornar esses elementos concretos existenciais envolvidos em padrões emocionais e condições é, que o, os colocam em cheque. A convivência é, sempre busca uma condição conveniente para a experiência e transforma a situação ou as situações em padrões de personal, personalização dos elementos, onde esses elementos traduzem uma tentativa de personificar a situação em prol ou proveito próprio, independente da ideologia e da identidade da pessoa, há uma tendência a desfamiliarizar o senso comum e familiarizar um pensamento pessoal e não um pensamento crítico, a fim de desvirtuar um diálogo ou qualquer tipo de tentativa de problematização do processo pedagógico ou naturalmente uma tentativa de mistificar quando na verdade o entendimento mútuo é uma contribuição à consideração da desmistificação ah, ao invés de tornar o conhecimento um conhecimento comum em prol das partes o ser, por meio da sua ideologia traduz uma tendência pessoal e... Enxerga o mundo, a sua própria imagem, como diria muitos mitos. Em meio a essa problematização, você coloca o conhecimento, ou seu próprio conhecimento, o permitindo, ou se permitindo, se tornar o problema. Começa a transfigurar esse problema e projetar o problema nas suas teorias e percepções, evidenciando assim seus padrões mais perversos, obscuros e íntimos na sua própria narrativa da problematização onde a reflexão quando não ocorre conscientemente ocorre através dos atos por meio de um ponto de vista ou por meio da constituição da sua própria ciência em consciência a consciência que demonstra a capacidade de autoanálise dessa vez traz uma problematização de forma crítica ao alvo, ao objeto de ser, a ser questionado ou problematizado. A tendência à problematização também acontece quando o ser se sente frustrado ou ignorado, abandonado, aonde ele se torna distante do objeto a ser avaliado, reavalia a situação e muda o seu situante, muda o objeto a ser situado muda a objetificação e muda o seu papel naquela situação, aonde o ser passa e passa do algoz para a vítima, da vítima para o algoz, e por assim vai. E se tornando assim um ser que desvirtua sua própria persona e suas características, é um ser que desvirtua seus próprios desejos e sua estrutura egoica, fim de objetificar e se adaptar gerando com isso a sua, o desenvolvimento da falsidade é um problema constituir esses processos argumentativos até porque a observação do que eu falo é objetificado para análise e julgamento e interpretação e entendimento ter como base uma ciência de que a interação entre as partes é fundamentalmente justificada pelas virtudes e não pela apropriação do saber é de extrema importância. Pelo contrário, a problematização da estrutura e a estruturação do problema se tornam ah, pedras no caminho do entendimento natural e da evolução natural. A meu ver, era para nós estarmos muito mais evoluídos, uma vez que cada ser tem que nascer, amadurecer, errar, aprender, se justificar e se conscientizar. Se a conscientização acontecesse em meio ao aprendizado, com cuidado e amparo, a civilidade estaria bem mais avançada, talvez tal como a lógica ou além da lógica, olhando para a humanidade. Com isso temos nossas percepções, e para isso podemos perceber algumas condições e papéis fundamentais para o entendimento, não só do outro, como de si mesmo. E com isso podemos evoluir, e dissolver e desenvolver nossas habilidades, a fim de amadurecer e nos adaptarmos a um ambiente que necessita de mais civilizar, civilidade. Necessita de mais capacidade humana em lidar com os problemas e tornar os problemas humanos ao invés de algozes que fazem da humanidade suas vítimas que não sabem se defender. É isso. Até breve.